Ah, quando você pensa em história em uma escala maior, nós estamos falando de coisas sobre nós, ou com coisas que têm alguma relação com nós, ou coisas que meio que ouvimos falar um pouco. E o objetivo disso tudo aqui é tentar compreender, ou pelo menos tentar começar a entender, o que significa um tempo de 13,7 bilhões de anos. Então, só para começar, eu tenho aqui, isso aqui é a melhor representação que eu encontrei e que não tinha direitos autorais, claro, nós estamos falando aqui da NASA, já que essa imagem é da NASA. Essa imagem representa o Big Bang. Eu já falei sobre isso várias vezes. O Big Bang ocorreu há 13,7 bilhões de anos atrás. Então, se a gente for um pouco para frente, na verdade, muito para frente, nós chegamos à formação do nosso sistema solar e da Terra. Isso aqui é tipo de um disco protótipo protoplanetário, ou uma representação de um disco protoplanetário formado em torno do nosso Sol Jovem. Isso aqui ocorreu há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. Ah, claro, isso aqui não são fotos, tá? Isso aqui são apenas representações, até porque não tinha ninguém lá com uma câmera. Isso aqui é uma ideia do que temos de como o asteroide que matou os dinossauros se parecia. Isso quando ele colidiu com a Terra. Isso ocorreu há 65 milhões de Anos. ou seja, até então, nós tínhamos dinossauros terrestres. E aí, de acordo com as teorias atuais, esse asteroide acabou com eles. Agora, vamos avançar um pouco mais, tá? Vamos aqui para cerca de 3 milhões de anos atrás. Deixa eu fazer isso com uma cor um pouco diferente, algo que você possa ver. Então, nós estamos aqui há 3 milhões de anos. Nossos ancestrais se pareciam com isso. Esse é o Australopithecus afarensis. E isso é uma representação... Ah, essa daqui é a Lucy. Tem uma teoria que diz que nós temos algum DNA vindo dela. Mas, enfim, nós estamos aqui há 3 milhões de anos atrás, certo? Se a gente avançar um pouco mais, nós teremos aqui os primeiros humanos modernos aparecendo no planeta, pessoas que se parecem com a gente. Isso foi há 200 mil anos. Obviamente que esse desenho foi feito muito, muito tempo depois. Mas essa é a representação de um humano moderno, um humano de 200 mil anos atrás. Bem, se você continuar avançando... Bem, eu não quero continuar mexendo aqui com Jesus, tá? até porque eu não quero ofender ninguém. Mas eu continuo escolhendo Jesus porque, francamente, esse é o calendário que boa parte das pessoas conhecem. Bem, Jesus nasceu há 2 mil anos atrás, e nós associamos muito da história moderna tendo ocorrido após o seu nascimento. Então, isso aqui é, obviamente, uma pintura do nascimento de Jesus. E isso ocorreu há dois mil anos atrás, aproximadamente dois mil anos atrás. Eu vou falar agora um pouco sobre uma coisa centrada mais lá nos americanos, nos Estados Unidos, que é sobre a Declaração da Independência. Claro, foi um grande evento porque foi a primeira democracia secular baseada em uma espécie de democracia constitucional que apareceu no planeta. Eles falaram que não queriam mais o rei da Inglaterra, e isso foi há cerca de 234 anos. Então, esses são todos os eventos ou períodos de tempo de que ouvimos falar e de que falamos. Mas o que eu quero fazer nesse vídeo é relacionar tudo isso a uma escala de tempo que podemos compreender. Então, ao invés de falar do Big Bang ocorrendo há 13,7 bilhões de anos, vamos fingir que isso ocorreu há 10 anos atrás, porque a maioria de nós, especialmente se você tem mais de 10 anos, meio que pode compreender o que são 10 anos. É um período de tempo um tanto quanto longo, mas está bem dentro de nossas vidas, dentro de nossas experiências. Então, vamos dizer que os 13,7 bilhões, em vez de dizer que o grande Big Bang ocorreu a 13,7 bilhões de anos atrás, vamos fingir que ele ocorreu há 10 anos atrás. Se fingirmos que ele ocorreu há 10 anos atrás, vamos pensar em quantos anos, horas ou minutos cada um desses eventos ocorreram. Então, se o Big Bang, que é realmente 13,7 bilhões de anos atrás, se ele tivesse ocorrido há 10 anos, nós teremos que reduzir tudo isso, nós teremos que dimensionar tudo isso para baixo. Sendo assim, a Terra teria sido criada há cerca de 3,3 anos. Então, isso teria sido há 3,3 anos. Bem, não há nada de incrível nisso, né? Essa é uma fração significativa da idade do universo. Bem, se a gente for um pouquinho mais para frente, até onde os dinossauros foram extintos, que nós vimos que foi há 65 milhões de anos, aproximadamente... Ah, e um detalhe, nós temos que fazer aqui uma diferenciação entre milhões e bilhões. Se o universo tivesse apenas 10 anos de idade, os dinossauros teriam sido extintos há 17 dias. Os dinossauros não teriam sido extintos há nem mesmo um mês atrás. Bem, isso está ficando muito louco, não é? Há 17 dias, os dinossauros foram extintos. E ainda vai piorar, porque o Australopithecus afarensis andou na Terra há 19 horas, ou seja, ontem. Há 19 horas atrás, ele teria andado por aí, no planeta e os humanos modernos não teriam aparecido até 80 minutos atrás. 80 minutos, um pouco mais de uma hora, não havia nem mesmo um humano moderno. Bem, conseguindo compreender, o universo foi criado há 10 anos, e só recentemente, um pouco mais de uma hora atrás, que nós observamos alguém parecido com a gente, que olha e pensa como nós. Se a gente avançar um pouco mais, o nascimento de Cristo, se o universo tivesse 10 anos em vez de 13,7 bilhões de anos, seria reduzido ao quê? A 46 segundos. Então, Jesus nasceu a 46 segundos atrás. Se avançarmos um pouco mais todo o caminho até a declaração da independência dos Estados Unidos, isso teria ocorrido há cinco segundos atrás. Bem, isso não é tão surpreendente quando nós estamos falando de uma escala do universo, mas, na minha cabeça, isso é ainda mais incrível. O que eu quero dizer é que tudo o que aconteceu desde 1776 em uma base global poderia ter sido colocado em 5 segundos, se a idade do universo fosse 10 anos. Bem, eu espero que isso lhe dê uma perspectiva dessa escala do universo. No próximo vídeo, em vez de condensar as coisas aqui numa escala de tempo, eu vou comparar essa escala com uma escala de distância. E aí nós podemos dizer, ei, se o universo é um certo número de pixels em minha tela, quão grande seria cada uma dessas coisas no universo? Bem, sabendo disso, eu quero deixar para você aí um grande abraço e até o próximo vídeo.